Olá, eu hoje vou analisar os vossos vídeos de Instagram. Vou tentar analisar para aí uns 30, porque recebi 150 pedidos, Por isso vou tentar ser super rápida e não tornar estes vídeos muito cansativos. Mas espero que vocês aprendam alguma coisa com isto, mesmo que não seja o vosso feed a aparecer neste vídeo. Por isso, se vocês quiserem ver que fiz é que vão aparecer hoje, é só continuar a assistir e espero que gostem. Ok, vamos então começar pelo Instagram do Bruno. O Bruno tem um feed bastante escuro, é um dark feed e as fotos funcionam todas muito bem entre si e eu acho que ele sabe exatamente o que está a fazer e não há muito que eu possa dizer, eu acho que o feed dele funciona mesmo muito bem. Como vocês estão a ver, neste feed as fotos estavam a começar a ter um toque de cor-de-rosa pelas fotos e eu acho que elas entre si funcionam muito bem. Se ela quisesse colocar esta foto também um bocadinho de cor-de-rosa ela podia colocar um shadow tint ou um highlight tint em cor-de-rosa para dar continuação ao feed, mas tirando isso acho que fica bastante bem e vocês podem ver uh, aqui ao lado alguns feeds uh, cor-de-rosas que são mesmo muito bonitos se vocês quiserem fazer alguma coisa parecida. A Marília está agora com 4 fotos no perfil dela, uh, no feed dela e acho que é bastante interessante que se vocês repararem esta é uma foto com mais contraste e depois é uma foto com mais brancos, e depois é uma foto com mais contrastes, e depois é uma foto com mais brancos. Nós não sabemos o que é que vai acontecer no vídeo da Marília, mas se for isso que eu estou a pensar, de uma mais escura e uma mais clara, acho que vai dar um efeito super interessante no feed dela, por isso vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. A Samy já apareceu num vídeo uh, daqui do canal, no último vídeo que eu vos falei da Marília, ela está a fazer uma foto com contraste e depois uma foto com menos contraste, mais branca. E aqui está a acontecer basicamente o mesmo, só que branco e azul. E como vocês estão a ver, tem um efeito super interessante e fica super, super bem. Por isso é uma ideia diferente para um tipo de edição. Ela coloca fotos intercaladas e acho que está mesmo muito interessante. E acho que é uma ideia que vocês podem seguir. Ok, outro feed, este feed tem algumas coisas que funcionam muito bem e algumas coisas que não funcionam tão bem, por exemplo, esta foto, se fosse retirada, uh, ficava muito bem e esta foto e esta foto e talvez esta foto, se fossem retiradas, ficavam, ficava um feed muito bonito com as fotos restantes, mas estas fotos que eu retirei, se fossem editadas juntas, iam ficar perfeitas, por isso eu vou colocar aqui de lado o que é que eu acho que ficaria bem Só para vocês verem os dois tipos de edição que dá para fazer com este fit específico Ok, este fit também é um dark fit e acho que funciona muito bem aqui começou por ser um fit mais claro mas vocês estão a ver que mudou bastante e agora tem uma edição mais escura e não há muito que eu possa dizer porque eu acho que está a ficar mesmo bem esta foto se calhar é um bocadinho mais clara do que o fit mas tirando isso, acho que o feed fica perfeito. Eu vou tirar aqui um print e colocar aqui de lado. E eu acho que as fotos ficam muito, muito bem umas com as outras. No feed da Vitória, nós encontramos vários feeds, que é super interessante. Vários tipos de edição. Temos aqui uma edição mais escura, azulada. Temos uma edição a preto e branco. Uma edição mais cor-de-rosa, a preto e branco outra vez. E azul, escura, outra vez. Por isso, eu acho que... Eu acho que a Vitória sabe exatamente o que está a fazer e sabe editar muito bem as fotos, por isso não há muito que eu possa dizer. É um feed bastante interessante. A Isadora tem também um feed bastante parecido, uh, aqui este azul escuro, em relação ao feed anterior. E, embora ele tenha edições um bocado diferentes, funciona bastante bem como um feed junto. Se esta foto não estivesse aqui, claro que tudo funcionava muito melhor, mas também não fica mal, por isso funciona. A Jennifer tem um feed mais claro e assim com tons de rosa que eu acho que funciona mesmo muito bem. É engraçado que no meu telemóvel tem umas cores e no meu computador tem outras, mas aqui eu vejo as coisas mais cor de rosa e acho que combina imenso com o cabelo dela, por isso acho que é um bom caminho a seguir, acho que o feed está a ficar mesmo muito bonito. E estes finos são mesmo girs. O feed da Luísa também é bastante clarinho e acho que funciona mesmo muito bem. Estas 9 fotos são perfeitas umas com as outras e acho que funciona mesmo muito bem. A Tayana tem um feed super bonito. Tem aqui um feed acinzentado que eu acho que está mesmo muito bem. E agora ela começou a fazer um feed mais castanho, mais quente. Que também. Eu acho que este feed está mesmo muito bonito. E não tenho grande coisa a dizer. Tanto este cinzente, como este, assim mais quente, acho que funcionam os dois mesmo bem. A Isabela tem um feed interessante, é interessante porque ela tem vários tipos de feed, ok? Mas vamos começar, vamos falar sobre este último, tem cores azuladas, cor de rosa e também amarelo, e eu acho que todas estas fotos funcionam mesmo muito bem umas com as outras. Eu acho que se esta foto estivesse aqui nesta zona ia ficar mesmo muito bem, mas elas funcionam mesmo bem umas com as outras, por isso vai depender do que fizeres a seguir, mas eu estou a gostar muito deste feed. É um feed diferente, que costumamos ver. Tem cores rosas e amarelos e azuis e acho que fica mesmo muito bem. Amanda tem um feed super colorido. Ela aqui estava a preto e branco. Um, e eu acho que nós acho que falta uma foto para fazer aquela barrinha branca mas estas fotos uh, mais coloridas com laranjas e cor-de-rosas estão a ficar mesmo muito bem é um feed também muito diferente do que nós costumamos a ver porque tem muita cor nós costumamos ver fits com pouca saturação com menos cor e este feed tem mesmo muita cor eu acho que é mesmo muito bonito e este, e este céu está mesmo perfeito a Caroline também tem um feed bastante diferente que nós estamos a ver, parece que estão todos seguidos. Que é um feed com muitos verdes, e uns verdes super fortes, e super uh, vivos e vibrantes, e eu acho que é um feed super interessante. Olha este, este azul também é muito bonito, este feed mais azul, mas pronto, como ela está a fazer agora com verdes, um, acho, que estão a, acho que está a correr mesmo muito bem. Uh, e é engraçado que tenha aqui esta foto com mais brancos e esta foto com mais brancos nos cantos deste quadrado de 9. Não sei se foi de propósito, mas fica mesmo muito bem assim. A Helena, uh, embora as últimas fotos, a primeira e a terceira, uh, sejam um bocadinho mais claras e com cor, eu acho que este feed aqui no meio, que ela está a criar, estas três seguidas e esta do meio, dá um feed super interessante. Eu não sei se a ideia dela é continuar uma espécie de moldura de fotos mais escuras e coisas claras nos cantos, vamos esperar para ver o que é que acontece e o que é que ela vai fazer a seguir. Mas esta edição destas quatro é mesmo perfeita. É Adoro esta foto. O da Elita é mesmo muito bonito e tem verdes, azuis e amarelos e acho que está a ficar perfeito e eu não tenho grande coisa a dizer, acho que está um feed mesmo muito bonito. O Marcelo usa imenso a hashtag da Maria e... e ele usa imenso a nossa hashtag da Maria nas fotos dele, por isso eu estou sempre a gostar das fotos dele e eu adoro esta edição. Adoro esta edição. O fio dele é mais uh, claro, tem muitos brancos, como vocês estão a ver aqui, e ele conseguia muito bem conjugar essas fotos, por exemplo, esta foto com esta, porque esta também tem um branco bastante forte e também tem aqueles contrastes pretos, por isso esta foto tem este branco aqui de baixo e tem um escuro à volta, o que também... Fica bastante bem com esta foto, que tem brancos, mas também fundo à volta. Vocês também estão a ver aqui que as roupas dos amigos dele têm toques muito escuros, mas depois o fundo, o céu está bastante branco e a roupa desta menina aqui deste lado... Aqui deste lado. Por isso, uh, as fotos dele conseguem conjugar bastante bem e ele consegue fazer edições mais escuras, e consegue fazer edições mais claras. Por isso. Oh! Visitem o Marcelo. Quer dizer, vocês usarem esta hashtag Maria, vocês encontram o Marcelo de certeza. Olha, ele está aqui. <risos> e está aqui. Usem esta hashtag porque estão a ver que eu fiz gosto em tudo que me apareceu à frente. <risos> Uau! Que fio tão bonito! Adoro este feed, adoro este azul, meu deus que azul é este, adoro este azul, e eu, como vocês estão a ver, eu não preciso dizer muito sobre este, eu não preciso dizer muito sobre este feed, porque vocês conseguem ver que está perfeito, e, e todas as fotos combinam umas com as outras, mesmo sendo fotos, umas com pouca luz, outras com alguma luz, outras com muita sombra, outras com pouca sombra, e, outras com laranjas e outras com vermelhas e outras com azuis e outros funciona tudo muito bem, mesmo sendo fotos que não supostamente não deviam funcionar juntas, por isso este filtro é incrível e esta edição é incrível este fit tem quatro fotos mas como vocês estão a ver funciona tudo muito bem tem tons de azul assim uns cinzentos azulados e não tenho grande coisa a dizer para estas fotos que estão aqui elas funcionam mesmo muito bem umas com as outras o feed da Fátima tem fotos azuladas, fotos com umas tonalidades mais de rosas tonalidades mais alaranjadas e embora as edições sejam diferentes para as várias fotos, elas funcionam mesmo muito bem umas com as outras. Acho que a Fátima está a seguir um bom caminho e acho que ela sabe editar as fotos muito bem e com diferentes tipos de edição e vocês podiam ver aqui algumas ideias para fotos, porque ela tem fotos mesmo muito bonitas. As últimas edições da Stephanie são assim mais azuladas. Vocês estão a ver que é um vídeo que funciona muito bem. A única foto que não parece pertencer muito é esta. E se ela mudasse só a edição para um bocadinho mais de temperatura azulada, acho que ficava mesmo muito bem. Mas como vocês estão a ver, ele funciona bem. A única foto que eu dizia uma coisa seria esta. Mas ia ser só um, uma mania minha de querer pôr tudo muito igual. <risos> Porque vocês estão a ver que o feed é mesmo muito bonito. O feed da Inês é um feed mais quente, mais quente que o feed anterior. Acho que ele funciona mesmo muito bem. Vocês estão a ver que aqui já está um bocadinho mais azulado. E aqui um bocadinho mais claro, com tons cor de rosa. Por isso a Inês sabe muito bem editar as fotos uh, com vários tipos de filtro. E vocês estão a ver que este daqui, dava para um wallpaper, funciona tudo mesmo muito bem entre todas as fotos e eu gosto mesmo deste fit está mesmo mesmo bem. A Débora tem um feed um bocadinho mais organizado que nós costumamos ver, mas tem aqui dois tipos de feed que têm potencial e eu vou tirar a print screen para vos mostrar, mas ela tem aqui algumas fotos que são mais quentes e que juntas ficariam Perfeitas, mesmo muito perfeitas, e depois tem um feed com cores mais azuladas e que também ficariam mesmo muito bem umas com as outras. Ela também poderia criar um feed em que juntava essas duas, ou seja, cores mais quentes com cores mais frias, e a foto ideal para fazer isso e para juntar isso seria esta, porque esta tem cores tanto frias como cores quentes, e eu vou mostrar como é que ficaria esse feed. Com as duas coisas e pelo que eu consigo imaginar acho que ficaria mesmo muito bem. E a Alice tem um feed bastante parecido com o que eu estava a dizer no feed anterior. Ela tem tanto cores quentes como cores frias e o feed dela resulta mesmo muito bem assim. Vocês não precisam ter só um feed azulado ou um feed mais quente. Vocês podem incorporar os dois e ter as duas coisas no mesmo feed, por isso por isso. Por isso acho que o vídeo dela está bastante bom e está a resultar bastante bem. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu, eu demorei um bocadinho a voltar a fazer estes vídeos porque o cabo que eu usava para fazer este tipo de gravação partiu e tive que comprar outro, por isso eu tive que esperar que chegasse. E era só isso que eu vos queria dizer, tipo, a minha desculpa para não ter produzido estes vídeos durante duas semanas, acho eu. Se vocês não apareceram neste vídeo, e pediram para eu analisar, não se preocupem que vocês vão aparecer, vocês são mesmo muitos e são muitos a pedir, o que eu acho que é super querido, mas vocês sabem que estas coisas demoram um bocadinho. Digam nos comentários se vocês concordam com a análise que eu dou a estes feeds, vocês sabem que é a minha ideia do que é um bom feed, se vocês não concordarem com isso, claro que não seguiem por mim. É só a minha opinião de acordo com as coisas que eu estudei, na faculdade e as coisas que eu fui aprendendo ao longo dos anos por isso e a minha experiência claro e se vocês continuarem a mostrar interesse nestes vídeos vou continuar a fazê-los por isso eu espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.